Vamos lá, tropa. Imaginem que vocês trabalharam por 60 dias, desde o dia 1 de janeiro. E tudo que você ganhou em cada um desses dias, você iria receber no dia 21 desse mês passado. Certo? É assim que funciona no YouTube: leva de 30 a 50 dias para você receber o que você fez no dia. Mas você não recebe. E aí você vai atrás de saber por quê isso oito dias atrás e simplesmente não te dão nenhuma resposta. A resposta você já sabe qual é. Aconteceu com todos os canais da direita amando do STF Está proibido receberem por simplesmente darem suas opiniões na internet. Beleza. Mais um canal vai deixar de existir. É né? o nosso fim. E aí nós temos algumas pessoas comentando dando as suas opiniões que eu gostaria de ler aqui certo um aqui disse assim mendigão primeiro eu estou meu querido procurando emprego se você tio tio do zap que está me vendo se você deseja que eu continue produzindo vídeos em tempo integral para vocês três ou mais por dia eu peço que entrem no link do apoia-se que eu vou deixar nos comentários Lá vocês podem participar mensalmente, seja por boleto ou cartão de crédito, certo? E aí todo mês você pode dar a contribuição, certo? Tem quem prefere o Pix, mas é claro que você vai estar fazendo ali uma única vez exclusivamente, certo? Então quem pode que faça por boleto de cartão, eu agradeceria muito. Agora, estou pedindo emprego. Se as pessoas assim quiserem falar, ah, não, Enzo, você não vale um real por mês para mim. Você então, não vale o que é 12 reais ao ano para mim. E é assim que vai ser. Vai ser o fim do meu canal. E eu vou procurar outra coisa para fazer na minha vida. Porque, aparentemente, não importa tanto assim o que eu faço. Certo? Outra que escreveu. Semente e cria a teoria da conspiração. Perder o canal seria pouco. Deveria ir para a cadeia. Honestamente, depois de perder a canal, não tenho muito o que fazer. Se eu já perdi totalmente a minha liberdade de expressão, que diferença faz estar solto ou preso? Talvez preso seja melhor, porque agora tem o auxílio reclusão. Olha que coisa, eu estando solto, sem poder falar, estou mais ferrado do que o cara que está preso por cometer atrocidades. Agora, não se preocupe, vocês agora terão mil anos de paz. Mil anos sem a direita Contestar a mídia arcaica Mil anos de impostos aumentando Mas é para seu bem É para a fiscalização É para o benefício fiscal da sua vida Certo, mil anos Se ninguém contestar William Bonner, Felipe Neto Qualquer um desses Agora vocês estão livres Intocáveis Podem mandar no Brasil e controlar a mente de todas as pessoas Ou será que as pessoas Têm cérebro e pensam por si só se vocês acham que as coisas vão mudar porque um ou outro canal vai desaparecer, ah, vocês estão muito enganados, não é mesmo? Outra aqui falou, vai ter que dar o caneco para viver. É, Meu querido, certo? Primeiro, para todo mundo que ganha a vida de alguma forma, se você não está machucando ninguém, se você não está prejudicando a vida de ninguém, você é digno certo cada um é responsável pelo que faz mas não confunda a única forma que você encontrou para viver Eduardo Pereira como a mesma que eu teria certo só para deixar claro aí rapaz o outro escreveu aqui né quando alguém perguntou qual que era o bits inclusive tá vocês podem fazer por isso também ainda tem a nossa sétima rifa que o dinheiro já tá guardado certo não se preocupem vai acontecer a sétima rifa mas a gente precisa né de apoio não apoia-se o canal simplesmente vai deixar de existir. Ele falou quer sustentar uma Armanjo? Novamente sustentar uma Armandio seria fazer tudo para essa pessoa em troca de nada. Eu aqui se o YouTube mesmo colocando anúncios eles continuam colocando anúncios no meu canal para vocês terem noção. Todos os guidelines do meu canal estão verdes. Certo? Todas as diretrizes. A gente seguiu todas as regras do YouTube de todas as plataformas. Neles não tem nada contra nós. Mesmo assim por uma ordem judicial De um único cara que pode escolher Quem vai receber e quem não vai O que é emprego e o que não é Alexandre de Moraes E sabe o que é pior? A gente não tem nem certeza Pode ser outros N processos Pode ser o Dória, pode ser outro Deputeg da Vida Pode ser o Senador que já nos processou lá O Saltitante Qualquer um desses tem poder no Brasil Para simplesmente calar qualquer pessoa Que os incomode Então parabéns, mais mil anos aí Para vocês de esquerda Outro escreveu, vai viver de esmola agora? Risada, risada, risada, risada, risada, risada, risada, risada. É, tá, certo, eu vou viver de esmola agora, tá bom, vou ficar no farol pedindo esmola. Mas ainda assim seria mais digno do que qualquer esquerdista faz, certo? Quando a gente começou esse canal, eu tava no zero, gente, tá bom? Eu vendia suflê no farol, nunca mendiguei, certo? Eu sempre fui lá e ofereci alguma coisa, eu sempre procurei trabalho, porque eu sei, eu tenho fé. Eu tenho fé que quando eu trabalho eu vou ter o meu pão de cada dia. Se eu vou ter que voltar para a estaca zero, se eles tiraram tudo que a gente tinha. Imaginem, o que é 60 dias? Você se programa esse tempo todo, certo? Você fala, tá, eu conto com esse dinheiro, você sabe que vai cair daqui a 30 dias, mas você já se programa. Eu tenho as contas para pagar a internet, para pagar luz, água, certo? Eu vou simplesmente ser despejado, mas é o que exatamente eles querem um fim desse para a direita e se for para ir dessa maneira saibam que eu vou com muito orgulho porque eu não me vendi eu não troquei aquilo que eu acreditava eu não simplesmente fiquei atacando o presidente né para atacar a Ibope e para parecer que faz parte da beautiful people vocês esquerdistas podem comemorar o dia inteiro Alexandre de Moraes pode ficar muito feliz que a democracia venceu eternamente e que agora são mil anos de PT mas podem ter certeza que depois de mil anos, isso, todo esse império vai cair. Nunca houve um império nesse Brasil, nesse Brasil ou mundo certo, que prosperou com ditadores. Eles chegaram no topo, calaram um monte de gente, mandaram um monte de gente... Né, para o outro mundo encontrar Deus, mas nenhum deles prosperou. E se vocês acham que dessa vez a esquerda vai prosperar, tá todo mundo todo mundo vendo o que vocês estão fazendo. Podem manipular o máximo de pessoas, deixar o máximo de pessoas né, na, na, na escuridão, achando que não está acontecendo nada, que está tudo uma maravilha, certo? Mas ainda assim, nosso papel nessa internet mostrou qual que é o impacto de indivíduos. Pessoas que simplesmente por falarem, colocaram em xeque tudo que eles tinham. Todo o poder que eles tinham. E vocês sabem disso. Que só basta a gente continuar falando. Se vocês que estão me vendo permitirem, cara, aí vocês podem ter certeza que seremos imbatíveis. Não podemos mais depositar todos os nossos ovos nessa cesta que chama YouTube. É isso, porque você não vai para tantas outras plataformas. A gente já tá, né? Já tá no BitChute, já tá lá no Gallery, eu posto lá todo dia, eu posto em todos os outros sites, só que eles detêm hoje toda a informação. São 100 milhões de espectadores únicos nesse YouTube. Enquanto eu tiver a plataforma aqui, tá bom, posso não estar tá recebendo, mas nós continuaremos divulgando informação certo então não é só para deixar claro o site do link ali você vem aqui em apoiar agora você vai ter que preencher alguns dados seus aqui quanto que você pretende apoiar por mês certo o que importa para gente nesse momento é a quantidade de pessoas apoiando se você pode apoiar com a quantidade que for você já tá fazendo parte você já você está fazendo muito por nós certo não nos abandone nesse momento eu conto com vocês, velho. E até a próxima. Tchau, tchau.